Olá inscritos do canal vamos para mais um vídeo sem enrolação e hoje eu tenho uma história incrível para contar para você sobre um gato que fez uma cirurgia chamada penectomia a Verônica que é a mamãe do tabaco que é esse gato bonitão que você tá vendo aqui fez e ela vai explicar para gente o que aconteceu? Como que ela percebeu que o tabaco não estava se sentindo muito bem? Qual foi a reação dela ao saber que ele ia ter que fazer essa extração do seu brinquedo favorito? Qual é o comportamento que o gato passou a ter depois que foi retirada a parte genital dele? Tudo bem, Verônica? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo! Em <risos> primeiro lugar, eu quero agradecer você por nos dar essa entrevista porque eu amo muito gato eu achei essa notícia nova porque eu nunca tinha ouvido falar disso então eu acho que é uma coisa muito útil para passar para as pessoas que têm gatos e que são muitas pessoas que têm gatos e vamos conhecer o que, que aconteceu como que você percebeu que o tabaco estava se comportando e por que que você levou ele ao veterinário ele, há uns tempos atrás, eu percebi que ele não fez xixi durante a noite. Uhum. Aí eu levei ao médico, passou uma semana com sonda porque ele estava fazendo xixi. Aí saiu xixi com sangue. E aí, quando saiu o xixi com sangue, o que que você sentiu? Aí o médico disse que vamos tentar mais uma vez por a sonda. Aí concluiu que teria que fazer a cirurgia, porque a sonda não, não entrava mais. Mas por que, que a sonda não entrava mais? Porque ele estava com a uretra entupida. Entupida com o que? Pedrinha. Uma pedrinha. Aí o médico explicou o seguinte, conforme ele estava com a urina presa, a urina vai hum, fazendo sedi sedi sedimentos na, na, no rim, aí vai Formando aquelas secreções na urina e não sai na uretra. Aí indicou a cirurgia mesmo, porque não entrava mais a sonda Depois da cirurgia, depois que o médico retirou o brinquedo favorito do tabaco E no lugar colocou uma perereca A gente pode considerar que hoje o tabaco é um gato transgênero? Provavelmente, porque ficou que nem uma fêmea no comportamento dele, de antes da cirurgia e depois da cirurgia, mudou? Mudou, mudou bastante. Quais as observações que você fez? Foi assim, uh, quando ele vai na areia, antigamente ele cavava, cavava areia e depois cobria o xixi. Uhum. né? Agora ele não está fazendo mais isso, ele só faz o xixizinho dele e não cobre mais. E a fêmea faz isso também, ela cobre a areia, o xixizinho. Então, mas é durante a cirurgia, ela é uma cirurgia assim que o gato pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, por exemplo? Pode, pode. A doutora me falou sobre isso. Inclusive, depois da cirurgia, eu tenho que voltar várias vezes, porque pode voltar a entupir. E agora, na sua opinião, Verônica, como que o tabaco vai fazer para namorar? Sinceramente, não sei. Agora tem que arrumar um macho para ele. <risos> tabaco, tabaco, eu sinto muito por você, porque agora você não é mais tabaco, você é tabaca. Eu gostaria que você pudesse falar o que, que você está sentindo, porque uma transformação de gênero sem você querer que isso realmente tivesse acontecido com você, deve ser algo realmente muito trágico. Então... Né? Talvez o tabaco pudesse contar isso para gente, mas infelizmente ele não pode. Uma pergunta, o andar dele modificou? O jeito de andar? Modificou um pouco, sim. Ficou modificou. mais afeminado? Ficou. Gente! <risos> é sério isso? É sério. Bom, ele fica mais é, no cantinho dele. Fica quietinho, só levanta para comer um pouquinho e na areia. Bom, é também porque ele está se recuperando, é, né? É verdade, faz pouco tempo, né? Uhum. Faz uma semana só. É, mas já é um gato que vai ficar famoso, olha aí. Vai, ó, eu sou bonitão, ó. É lindo. Abre o olho, abre. Bom, pessoal, então para resumir a história é o seguinte. O tabaco teve uma pedra no rim que impedia-o de urinar então, ele não pôde receber a passagem da sonda, porque a pedra não deixava que a sonda entrasse pela uretra e nem deixava que a urina saísse pela uretra. Então, foi obrigado a abrir o, o gato, fazer uma penectomia, que é a extração do brinquedo do gato, e agora colocar no lugar uma periquita no gato e o gato teve uma transformação no seu comportamento. Do comportamento de macho, ele passou a ter um comportamento de fêmea. Você que é veterinário, você que tem algum conhecimento do assunto, poderia deixar nos comentários essa explicação do, da transformação do comportamento do animal depois de uma cirurgia que o transformou em um gato transgênero? para que todos nós possamos entender isso. Verônica, eu quero agradecer demais a sua entrevista, é, deixar as pessoas conhecerem o tabaco e dizer que você é uma pessoa muito especial por cuidar de um gato assim e ter gasto também bastante dinheiro, no total mais ou menos assim, quanto que deu uma cirurgia? Com a cirurgia, foi mais de dois mil. Mas com os tratamentos anteriores já foi mais de mil reais Então tá por volta, acho que tem uns quatro mil Uns quatro mil reais ela gastou com o filhotinho dela, o tabaco E então você vê que o amor dela pelo animal é maior do que a gente pode dizer Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de falar para as pessoas que tem gato que percebeu alguma coisa diferente, corre logo. Eu percebi que ele não estava urinando. Aí eu corri para o médico. Então, pessoas que têm gato, corre logo, faz exame de sangue, de urina, para não ter que passar por essa cirurgia. Porque foi muito invasivo essa cirurgia para ele. Verônica, muito obrigado. De nada, eu que por agradeço. Por essa entrevista. Tabaco, ou tabaca, agora eu não sei mais como te chamar. Muito obrigado por você ter também participado da entrevista. E se você gostou do vídeo, já sabe, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as pessoas que também têm gato para elas saberem disso, porque talvez muita gente ainda não saiba.